Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse imóvel Seja bem-vindo a Capão da Canoa Meu nome é Patrick Lopes, deixa eu te apresentar esse imóvel rapidamente Você viu uma prévia desse belo imóvel aqui no centro de Capão da Canoa A gente está de frente para a rua Moacir E um imóvel de três dormitórios com essa sacada ampla separada ali na frente uma planta bem diferente que realmente não é comum de se encontrar eu acho que nesse, nesses moldes aí é o único olha esse living amplo sala de estar, jantar esse móvel é um imóvel semi novo por isso você nota essa planta mais ampla, mais aberta realmente nos... Imóveis atuais Normalmente a gente tem um pouco mais Tem menos espaço, digamos assim né? Aqui a gente vai pra cozinha americana Já toda equipada Com os balcões Os armários Uma bancada bem bacana com esse visual aí Show de bola A sacada lá tem uma Meio que uma película azulada né? Ela Funciona para proteger Contra o sol E dá um visual bonito ali Olha o tamanho dessa lavanderia. É difícil encontrar lavanderia desse tamanho. É outro ponto bem interessante desse imóvel. Esse imóvel está à venda. É um 3 dormitórios, como eu falei, com suíte. Tem uma vaga de garagem no centro de Capão da Canoa. Ó, aqui na entrada a gente já tem uma mensagem. Família, amor e fé. É, coisas muito importantes Fundamentais na vida de qualquer um Aqui a gente tem o primeiro quarto Esse quarto, a abertura Dá para pra área de serviço Aquela janela que vocês viram Aqui a gente vai pro segundo quarto Tá ah, recapitulando O imóvel tá à venda Eu tenho ele por 750 mil Estuda Parcelamento direto Também seu automóvel aí Na sua cidade Ou um imóvel que você possa ter aí na sua cidade, de preferência aqui em Capão da Canoa, mas se for na sua cidade a gente estuda receber também, desde que os valores né, não, não sejam muito próximos, digamos assim, o imóvel fica do jeito que está, tudo que você está vendo nesse imóvel fica, é vendido de porteira fechada, então não perde tempo, esse imóvel vai ser vendido rapidamente essas condições de pagamento bem flexíveis, com essa localização excelente que você põe o carro na garagem e não tira para mais nada, faz tudo a pé, então entre em contato pelos meus contatos aí abaixo, me manda um Max, me liga, agende uma visita, eu vou ficando por aqui, muito obrigado para você que assistiu, ah, a churrasqueira ali na lavanderia, não tinha comentado. Então é isso, curta, comente, compartilhe, se inscreve no canal e até o um próximo vídeo. Fiquem com Deus!